Eu sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos como é possível você gerar renda isso utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. E o vídeo de hoje eu vim falar para você para te incomodar, isso mesmo, para tirar você da zona de conforto, para te fazer pensar um pouco mais além da sua vida normal, da sua rotina do dia a dia. Toda vez que você usa o Pix, você perde dinheiro, você deixa de ganhar dinheiro, isso mesmo. Historicamente, desde que foi surgido aí o Pix há alguns anos, né, ele vem sendo tratado como uma inovação no mercado, como algo revolucionário no mercado. Porém, tem um detalhe muito importante aqui. Se você está usando o Pix e não está tendo um benefício para isso, ou seja, se você, ao chegar no lojista, realizar a compra ali no Pix, e se isso não estiver te dando, o lojista não tiver te proporcionando aí um desconto considerável, se o pagamento daquela compra, ela for, um exemplo, né? no cartão de crédito com o mesmo valor, você está perdendo dinheiro, você está jogando dinheiro fora. Então, se você não está tendo benefício nenhum, para de usar o Pix e comece a usar o seu cartão de crédito para que você consiga ter de volta para grande parte do que você gasta, que você consome no seu dia a dia. Então, o Pix, ele vem sendo tratado, como eu falei, como inovação, porém, tome muito cuidado. Porque quando você utiliza ele sem ter um benefício, sem ter um desconto a partir desse pagamento, o efeito dele é contrário no seu dia a dia e ninguém te conta isso. Só para você ter uma ideia, se você começar a usar o seu cartão de crédito, você vai ter aqui dois benefícios básicos, além de todos os outros que eu vou trazer, porque a gente cita para vocês aqui diariamente. Quais são esses dois benefícios básicos? O primeiro dele é, você tendo um cartão de crédito que pontua, você vai acumular pontos nesse cartão de crédito toda vez que você usar ele na função crédito. Esse uso desse cartão na função crédito, isso vai te dar pontos. Esses pontos, depois você vai transformá-los em milhas e colocar grana no seu bolso. Então, todo, todo gasto que você tem no seu cartão de crédito, ele pode ser revestido em dinheiro de volta para você, a partir da aplicação de estratégias de pontos e milhas. Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar para vocês. E o segundo é, toda vez que você usa o seu cartão de crédito, você ganha um prazo no pagamento. Imagine o seguinte... Você foi numa loja hoje fez uma compra de é, mil reais, um exemplo. E você foi lá e pagou no Pix. Agora imagina o seguinte, esse dinheiro ele automaticamente saiu da sua conta hoje. Ele já é, é instantâneo mesmo, o Pix tem um intuito, o conceito dele é esse mesmo, ele é pagamento instantâneo. Então ele saiu da sua conta aquele dinheiro, beleza, não te pertence mais. Agora imagina se você tivesse ido lá e feito essa compra no crédito, e esse cartão de crédito ele só iria vencer daqui a 30 dias. Então você foi lá, e pegou, fez uma compra no valor de mil reais, pagou no cartão de crédito. Então essa compra ela só vai vir daqui a um mês. Então, esse dinheiro que está na sua conta hoje ele não vai sair da sua conta, ele só vai sair daqui a um mês. O que, que significa? Se esse dinheiro estiver aplicado aí numa conta digital, no um CDB básico aí que é, qualquer banco digital hoje está te pagando 1% por mês, esse dinheiro aplicado lá nessa conta sua você nesse período aqui entre o que você pagou comprou o produto até pagar a fatura do seu cartão esse dinheiro estaria rendendo para você estaria trabalhando para você você teria gerado pelo menos 10 reais esse dinheiro teria te gerado pelo menos 10 reais aí ao final desse período porque um por cento de mil é 10 reais então toda vez que você utiliza o pix sem essa estratégia é, então, sem ter esse conhecimento, você perde dinheiro. Então, a referência, uma análise que eu te convido a fazer é, sempre que você for pagar no Pix, procure negociar essa, essa redução, um desconto. Se não tiver desconto, que seja maior do que 1% por mês, você está perdendo dinheiro. Então, leve isso em consideração e apenas como análise básica aqui para você, para você dar esse pontapé importante aí nessa mudança de hábito no seu dia a dia e para começar a gerar renda extra. Quando você for comprar um produto, negocie e busque reduzir esse valor, busque um desconto. Se esse desconto não for acima de 1%, não compensa você pagar no cartão, no PIX, pague no cartão de crédito, você ganha um prazo e ainda coloca de, vai pontuar no cartão de crédito e ainda vai colocar grana no seu bolso a partir da rentabilidade desse dinheiro na sua conta. Então, literalmente, quando você usa o PIX, você está perdendo dinheiro se não tem estratégia, se não tem conhecimento para aproveitar os benefícios aí que outra forma de pagamento, como é o caso do cartão de crédito, pode te proporcionar. Então fique atento a esse detalhe e não perca mais dinheiro. E não esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal.